Para chegar no local é bem tranquilo, o acesso é pela Rua Doutor Blumenau, no Barrincano, na frente da igreja de São Bonifácio. A estrada de ferro Santa Catarina foi construída com o capital alemão no século passado, em 1909. O seu tráfego ferroviário foi suspendido na década de 70. Atualmente a ponte está sem trilho, abandonada sendo mantida para visitação como parte da história do estado. Para ter vista de baixo, é só fazer uma rápida caminhada e você vai poder contemplá-la. Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima!